Estamos aqui no Steak pra tentar ganhar mais dinheiro. Assim que eu venho aqui nesse site, eu faço umas doideiras. Hoje eu depositei mil reais aqui no Steak. Temos mil reais em Bitcoin aqui, no melhor site de apostas online. E vamos tentar fazer isso aqui, virar os dois mil. Mano. Dois mil, será que dá? Vamos tentar, né? Bom, o site Steak é o melhor site desde que eu nem era patrocinado por eles. Eu já jogava aqui, já gostava muito do site. Se você quiser conferir, tem o um link na descrição, mano. É um site muito confiável e eu curto jogar slots aqui. Pelo menos eu acho que são os games que os vídeos ficam mais legal Tem todos os slots mais famosos Hoje em dia, o Sweet Bonanza continua sendo mais jogado O mundo inteiro Esse Gates of Olympus, a galera, joga bastante Esse Sugar Rush, mano, tá bem popular hoje em dia E eu quero jogar ele Então vamos carregar ele aqui no stake E pronto, mano Já joguei algumas vezes antes Mas esse aqui é o slot mais novo, assim, da atualidade Joguei bem pouco na real E eu vou começar aqui, galera Com uma compra de 100 reais Pra demonstrar pra vocês como é que funciona Vou explicar tudo certinho Tem o um link do site na descrição O site é safe O site patrocina até o Drake, mano o maior site que tem. E a gente colocou 100 reais que é uma aposta pra 10 rounds do Sugar Rush, né? Que são esses docinhos, né? Tipo, nesse formatinho de urso. Né? Eles vão caindo em várias cores e vários formatos e a gente consegue acertar sequências que dão dinheiro pra gente quando tem vários um do ladinho do outro idênticos, mano. E aí conforme eles vão caindo vai formando uns multiplicadores no fundo ali da tela. E aí se outro ursinho cai em cima desse multiplicador, dobra ou quadriplica, tá ligado? De acordo com o valor que tá ali no fundo. Vocês podem ver que agora essa área aqui, ó, tá toda dourada. Se cair sem ele, meu amigo. É bom porque dá grana a mais E eu coloquei 100 reais, né? Vamos ver quanto que vai dar até o fim aqui desse game, velho Mas não pagou 100 reais, deu ruim Mano, eu sempre falo nesses meus vídeos, galera Aposta é risco, é sorte Então se você não tiver 18 anos, nem entra no site, brother Essa é a minha dica E eu tô com uma banca de mil reais Mas eu tô usando, tipo assim, 10% dela por rodada, né? Não tô fazendo doideira aqui vindo dando all-in Porque, cara, se você chega e dá all É fato que você vai perder fácil Tem que saber, basicamente, manejar a banca eu Tava com uma banca de mil reais Agora só 900, mas vamos tentar chegar Na banca de 2000, ó, oh, ó, oh, beleza Começou bem, mano, agora a gente tem que torcer pra que Caia as sequências em cima Desses pacotinhos de bala que tão dourado, mano O melhor mesmo é que fique dourado em todo Canto da tela, pra daí qualquer sequência Que cair ser multiplicada pelo Slot ali que ela tá, né, 2x, 4x 8 x e por aí vai, e vamos, mano Vamos, velho, opa, deu três Dessas máquinas de doce E eu ganhei 10 rodadas a mais, velho Caraca, essa aqui é bruta, hein, mano opa! Eita, pega, vai ficar infinito esse game, mano 20 rodadas a mais, caraca. Acho que vai ser histórico. Porque vai dar pra esses multiplicadores subirem muito, mano. Eles estão 4x, daqui a pouco eles vão pra 8, 16, 32. É só cair sequência em cima deles. Vamos? Bora, vamos ver o estrago que dá pra gente fazer com 100 reais. Ah lá, começou, velho. O que eu não entendi é se, tipo assim, a sequência inteira cair em cima do multiplicador. Acho que a sequência inteira é multiplicada por aquele número. Olha isso, velho. Caiu bem no meio da tela. Ativou mais um monte de multiplicador ali no meio. Até agora pagou 62 reais. Vamos ver agora a mágica começar a acontecer, cara. Mano, tem muito multiplicador na tela, velho. velho. Putz, não caiu nenhuma sequência sequência em cima de de um modificador, velho. Não tô acreditando. Bora, a gente tem mais 10 rodadas ainda. Pagou. Pagou. Já tá com 100 conto já. E até agora 129 reais, mas, mano, caiu uma sequência ali bem onde eu precisava que caía, velho. hmm 32X. E até agora tá pagando 150 reais, mas pode dobrar fácil, fácil, velho. Vamos ver. Só cai sequência em qualquer lugar da tela que vai multiplicar por muita grana, mano. Beleza. Beleza. Mais duas rodadas, velho. Cara, foi infinito esse game, mano. E na última rodada caiu três máquinas de doce. Será que dá pra dar mil reais desses, dessas 10 rounds, velho? Vamos ver, mano Tem que cair sequência igual acho, acho que eu buguei o site Caraca, velho Eu não devia ter colocado só 100 reais Quando eu comprei essa rodada aqui Eu devia ter colocado mais, mano Eita, pega! O negócio vai ficar descendo aqui infinitamente e vai dando cada vez mais grana. Tô com 400 reais de lucro já, velho. Deixa rolar, velho. Olha o tamanho dessa sequência, mano. Aí, na moral, muita doideira. Com 100 reais, a gente já fez 600. 688, na realidade. Acabou de cair mais uns ursinhos ali no meio. 700. Mano, a banca vai pra 2 mil. Esquece. Olha isso, velho. 940 já, <risos> Agora é só não fazer cagada. Deixar minha banca ali sempre no lucro. Mais alguma sequência aqui. Mais uma sequência, mano. Será que chega em mil? Uh, não chegou. Mas deu 982 em uma rodada, velho. Agora dá pra gente brincar, velho Eu já estou no lucro E a gente estava 100 reais por rodada, né? Eu vou colocar agora 200 Não, eu vou colocar uma de 300 Vai, velho Maré de sorte, provavelmente aqui Vamos ver se a gente acerta mais uma Vamos ver, mano Ó, sequência ali na esquerda, começando Beleza, mais uma sequência Agora é torcer pra cair aquelas três máquinas de doce, tá ligado? Tá passando muita coisa e não tá dando muita sequência, né? Muito combo Beleza, começou a melhorar Opa, opa, opa Vai cair mais coisa Acho que essa daqui é a última telinha É... Deu ruim, acho que eu perdi um pouco, mas tudo bem, né? Vamos lá, galera. De novo, velho, mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer um lucro aqui agora. Igual aquela rodada lá, infinita, não vai ter nunca mais na história, mano. Mas a gente pode lucrar mesmo assim, é só dar muita sequência. Olha ah lá, na esquerda já tá concentrando bastante dourado, isso é bom. Boa, boa. Nossa, já tem um monte de 2x e 4x. Agora vai, velho. Cara, será que não vai cair nada ali naquele aglomerado? Beleza. Caiu uma sequência, milhando os indicadores. E agora deu 100 reais só, cara. Boa, beleza. Caiu uma sequência bem ali onde estava. Cheia de multiplicador Ah, mas foi só ela Putz. Bom, tem reais na banca, galera E foram duas rodadas de um pouco de azar Eu vou comprar aqui uma rodada com 400 reais. Ela. Eu volto pra banca inicial Se eu perder tudo Vamos, ursinhos Caiam juntos Iguais Idênticos Gêmeos, vai Bora, família inteira aí pra mim, mano Já foi metade, cara Nossa Até agora só 2,80, cara Vamos, vamos, vamos Reage Ah lá, beleza Começou a reagir do nada Do nada, sem explicação Olha isso Do nada Sem mais nem menos Agora a tela tá cheia de multiplicador por 2x já, e aí que começa a ação, tá ligado? Então a gente quer que caia a sequência bem onde tá ali, 8x, pra ficar perfeito, cara. E deu mais umas ali, ok, 140, 16x, mano. O negócio tá crescendo, velho, o negócio tá crescendo, 32x, caraca, velho. Oh, Esse slot aqui é muito doido, mano. Só que tem alguns rounds que, tipo assim, não paga nada, porque não cai nada no mesmo lugar, tá ligado? Se caírem em vários lugares diferentes, aí é horrível, na realidade. Mano. Mas não lucrei, achei que ia lucrar ali naquele finalzinho que tava dando bom, velho. 30 então, vamos nessa. Vamos manter a banca em mil ali, mano, que eu não quero prejuízo, não. Não tá bom... Esse jogo aqui, não tá bom. Já tô vendo logo agora. Nossa, deu ruim. Vamos, clã. Tô naquele momento aqui torcendo, mano, pra juntar multiplicador na tela. E depois explodir nos últimos rounds, tá ligado? É isso que eu quero, velho. Olha lá, bem no meio ali. Tá multiplicador alto já, bicho. Aí, velho. Você tem um 16 ali no meio já. Se cair em cima dele, é perfeito. Bora, vamos ver. Opa, opa. Nossa. Nossa. Yes. Olha o tanto de urso dourado, velho Essa rodada aqui foi épica Foi rápida Diferente daquela lá que a gente ganhou quase milão E demorou muito tempo Essa foi rápida E deu pra lucrar 800 reais Galera, agora a parada é a gente lucrar mais 400 reais Vamos jogar três vezes com 200 Bem de leves Porque se essas três vezes derem muito errado A gente volta pra banca inicial, que era mil. Porém, ao mesmo tempo, pode ser que uma dessas três pague pra gente aí, mano 600 de profit E aí, a gente tá feito Torcer, velho Torcer pra que já seja essa rodada aqui, ó Já tá concentrando multiplicadores ali na direita temos 4x aqui já no meio e na direita. Agora vai começar só a aumentar, velho. 8x, cara. Isso é perfeito quando começa a acontecer isso. Agora eu tentar ver se ele vai pra 16. Se caiu uma sequência boa. Caiu em cima do 8x, velho. Foi pra 16. Agora é ver se caiu alguma coisa em cima dele, né? Porque se não cair, a gente não ganha nada nesse round inteiro aqui, velho. Até agora deu só 50 reais. Então estamos num prejuízo ainda de 150. E caiu sequência bem em cima do 16x, mano. E foi pra 32, bicho. Se caiu alguma coisa no 32, aí é um abraço. Vai voar. Não caiu nada em cima dele. É agora ou nunca. Caiu em cima do 32, velho Beleza, pagou os 200 Agora o que vier é lucro É, só isso <risos> Galera, de novo, igual, vamos lá Não tem multiplicador em lugar nenhum ainda da tela Mas tipo assim, agora, onde for fazendo sequência Vai aumentando os pacotinhos dourados, velho Ó, já tem 8x no meio ali Eu tô achando que pode ser nessa rodada aqui, bicho Os 2 mil, será que chega? Tinha que ir pra 32, velho, 32x em algum ponto aí Ia ficar perfeito, vamos ver Ah, não chegou a dobrar pra 32, acho. Chegou, chegou sim, agora foi 32 Será que caiu alguma sequência em cima de 32? Só tem uma rodada, mano nossa, ganhei mais 10 GG, galera, a banca chegou em 2 mil reais, velho Se prepara, a gente vai lucrar mais mil agora Nossa, começou, começou Cara, quando começa a dobrar, o que já tá muito alto É, é inexplicável, velho Foi pra quê? 64x Cê tá doido Aqui a gente já tá com a banca de 1.900 reais mano. Só fazer mais 100, eu acho que é possível ah, GG, GG Beleza, galera Desafio concluído Tem multiplicador de 128x ali no meio, cara Será que alguma coisa vai bater nele? Vamos ver agora Passou do lado do 128 Eu acho que não acertou ele Acertou agora, eu acho B... Mais 10 Vamos ver, velho Tá no finalzinho Será que vai acertar mais algum multiplicador grande? Tem 128x ali Caraca, não tá caindo nenhuma sequência em cima dele Nossa Quase saiu Mas eu perdi Caiu uma em cima do 128, mano. E aí, acho que acabou. Caraca. 3 mil de banca Destruir o site E galera, esse aqui foi o Destruindo o stake mano Esse é o nome do vídeo Que doideira Galera, inclusive aqui no Steak dá pra apostar nos jogos da Copa do Mundo, tá ligado? Todos os jogos que vão rolar aí da Copa do Mundo Você pode fazer suas apostas também aqui no stake Pode apostar no Brasil Como eu falei ali, tem os slots, né? E outros modos do jogo também que você pode conhecer É só usar o link aí da descrição Depósito e retirada de dinheiro aqui no stake é instantâneo e funciona com criptomoedas Então você pode depositar qualquer uma dessas criptomoedas que tá aparecendo aqui, e você pode retirar o seu dinheiro exatamente com essa mesma criptomoeda que você depositar, no caso eu uso aí o Bitcoin geralmente, ou o Ethereum se você gostou do vídeo, não esquece de esmagar o like cola aqui no stake se você quiser o link tá na descrição, mas tem que ser maior de idade beleza? Tamo junto então galera, até o próximo vídeo falou!